servindo talvez mais pro mal do que pro bem ultimamente. E eu vou dar um exemplo prático, né, Adriano? A gente tá procurando ainda aí, desde o primeiro episódio, analista de SRE. E a gente vai... Desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio. E a gente foi atrás agora, também, cooperativo... Eu vou, eu vou aprender esse negócio, vou me candidatar a essa vaga Boa. E assim, a gente tá indo atrás das candidatos e a gente usou algumas tags do LinkedIn para ajudar, né, Adriano? Então procura Sim. lá quem colocou SRE na tag.